Você não se cansa de ficar me atormentando? Como que eu vou me cansar disso, hã? Bem, escute... Chão do Fred, novamente... E você não pode me enfrentar com sua timidez, pois eu sou seu complexo. Deixe-me guiá-lo com sucesso. Não percebe que eu sou sua voz? Venha aqui e te faço desaparecer. Nunca fomos eu e você. Você, mas eu, vai prevalecer. Eu não sou os transtornos da sua mente. Eu não sou a doença, sou doente. O seu medo é o que nos segura. Olhe bem sua bondade absurda. E realmente acha que sou possessivo. Vê minha realidade como algo nocivo. Tenta escapar do que eu consegui. E não vê que sem mim não estaria vivo. Eu sou seu melhor erro, seu pior medo. Aceite calado. Seu melhor erro, seu pior medo. Aceite, calado. Sou mais forte que você. Pode ficar com sua força e sua existência. Eu só quero que desapareça. Pare de mentir. Em qualquer momento irá ceder. E já não existirá mais Fred, ô oh Fred, você que não percebeu. Você é um mentiroso. Antes de você chegar, eu passava tranquilo e despercebido. Ah, não, não, não, não, não, não. Preste atenção. Busque no interior, Busque no interior. veja o que sou, sou mais... eu reflito os seus desejos, eu reflito teu valor. Não precisa temer-me, comigo é melhor, e nem tente fugir, pois não sou o teu pior. Você tem medo de eu ser a tua cura Para realizar os sonhos que tu buscas O que quer conseguir sem fazer nada Abra a mente e eu mostro a escada Você subirá e será rei do mundo E aceite, iremos mudar o rumo Juntos em você, meu grande amigo Para sermos os donos de nosso destino Pois eu sou seu melhor erro Seu pior medo Aceite calado seu medo, seu melhor erro Não Seu pior medo Por favor, fica quieto Seu melhor fica erro Fica quieto Seu pior Eu não aguento medo, mais Seu melhor fica quieto. erro Me deixa em paz Por favor Seu pior medo Seu melhor erro Aceite calado Sou mais forte que você Não